Bem-vindo ao canal, Revertendo Impotência Masculina. Remédio para Impotência Masculina. Aprenda como fazer o chá de Mursalitsa, o Viagra Búlgaro. Olá, meu nome é Paulo Cardoso e no vídeo de hoje vamos conhecer o chá de Mursalitsa, aprovado e conhecido como Viagra Búlgaro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 Vamos conhecer a história e as peculiaridades da erva. Assim, no final, quando eu der a receita desse poderoso chá, você entenderá por que essa planta quase foi extinta e por que é considerada um remédio para impotência masculina. Em uma região remota da cordilheira dos Balcãos, ao sul da Bulgária, cresce uma planta que há séculos tem fama de ser uma cura natural contra a impotência masculina. Tem o um nome científico de Sideritz Scardica no país balcânico é conhecido como Mursalski chai, chá de mursalita. A erva que está em risco de extinção contém 22 elementos com efeitos favoráveis para a saúde humana, explica o urologista Anatoly, que estudou vários anos as virtudes dessa planta. Considerada um remédio para impotência masculina, ela estimula o sistema sexual masculino, aumenta a libido e a capacidade reprodutiva, por isso age também contra a esterilidade, afirma a A planta silvestre cresce a uma altitude de 2.200 metros acima do nível do mar, entre rochas de caliça, bem protegidas dos raios do sol. Isso faz com que a erva cure não apenas problemas sexuais, mas fortaleça o organismo, aumente as defesas, proteja de doenças cardíacas do fígado e renais. Além da próstata, explica o médico, que a chama de presente de Deus. E a população chama de viagra búlgaro. Em 96, as autoridades búlgaras impuseram novamente uma proibição de colheita para evitar seu desaparecimento. Para isso é feito um controle, evitando o desaparecimento da planta e garantindo que a população continue usufruindo dos seus benefícios, que não são poucos. Além de ser um remédio para impotência masculina, ela possui outros elementos, como cobre, ferro, zinco, cobalto, selênio, cálcio, magnésio, potássio e sódio. O médico búlgaro diz que o chá também cura os efeitos da radiação, fato que levou a ser exportado para o Japão onde sua venda aumentou muito após o desastre nuclear de Fukushima. Como prometido, vamos ao chá da planta. Preparar o chá não é difícil, porém algumas recomendações devem ser seguidas. Use apenas recipientes de vidro ou cerâmica. Não adicione açúcar, tome puro ou adoçado com mel. Preparar e consumir na hora aumenta suas qualidades curativas. Não é recomendado beber após o jantar, pode causar insônia. Agora vamos ao preparo. Ferve em um copo ou vasilhame 300 ml de água. Depois, coloque uma colher de sopa da erva. Deixe a erva mergulhada por 15 minutos e o chá está pronto para beber. Agora veja as precauções. Crianças menores de 6 anos não devem tomar o chá. Se estiver com a pressão alta, não tome o chá. Depois que o chá for consumido por 2 meses, você deve fazer uma pausa. Após um mês, pode retomar a bebida. Esse chá é capaz de elevar o humor, aliviar a fadiga, a depressão, ajuda a fortalecer a saúde e aumenta a imunidade, além de ser um remédio para a impotência sexual masculina. Eu sei que conhecer os benefícios dessa erva será útil para aumentar suas ereções. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para encontrar a erva e fazer o remédio para impotência masculina. Essas combinações e vários outros truques eu aprendi com o um método. E caso queira conhecer esse método, natural e comprovado, que vai te ensinar tudo isso e muito mais para aumentar as suas ereções, tratando as causas da disfunção erétil. E já comprovado por milhares de homens, eu também vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá e conheça o método. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, além de ativar o sininho das notificações.